Que, nos, que tem como objetivo fazer-nos refletir um bocadinho sobre o nosso papel enquanto consumidores e enquanto atores uh, no mundo. Eu tenho, antes de começar a apresentar o meu painel, que hoje vai falar sobre alterações climáticas e o desafio global que elas representam, não, esque, não me esquecer de apresentar o Carlos Martins, o nosso caríssimo ilustrador, que desde o início da semana nos acompanha em todas estas sessões e que ao vivo vos vai mostrando com as suas ilustrações aquilo que são os pontos-chave desta discussão que nós temos aqui em cima do palco. Ao meu lado, hoje, para falar sobre este desafio das alterações climáticas, eu tenho a Laura Lorenzo, que é empreendedora na área das alterações climáticas e é Circular Business Design Director na Indeed Innovation, uma das mais prestigiadas consultoras de design. Como empreendedora nas alterações climáticas, Passa por desenvolver um biomaterial de isolamento térmico para a construção, o segundo setor que mais CO2 emite na Europa, feito a partir do resíduo sólido dos citrinos, e ao mesmo tempo lidera o Green City Makers, um movimento cívico global que procura ajudar as famílias e as cidades a tornarem-se agentes ativos no combate às alterações climáticas. Olá Laura, tenho o João Menezes, também licenciado em gestão, já exerceu diversos cargos de gestão e liderança nos setores público e privado. Entre outras funções, foi mais recentemente o General Manager de um fundo de investimento para Business Angels e de uma aceleradora da Porto Business School, da Universidade do Porto. É atualmente Secretário-Geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, BCSD Portugal, e membro do, de, da rede do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Tinha aqui um problema de tradução. Desculpa, João. Olá. Tudo bem, obrigado. <risos> e o João Antunes, deste meu lado, hoje são dois Joões, um profissional humanitário versátil, com vasta experiência em gestão de coordenação de projetos de emergência em campo. Trabalho com Médicos Sem Fronteiras desde 2005, nos últimos anos, como coordenador de emergência em diferentes contextos humanitários e em missões como a epidemia do Ébola na Serra Leoa, a epidemia da febre amarela em Angola, os refugiados no Ruanda e no Sudão e violência e deslocados internos na Nigéria pelo Grupo Bocoram. Olá João. Um, e se calhar vou começar exatamente por ti porque eu acho que há, há sempre aqui uma coisa que é importante esclarecer quando falamos disto das alterações climáticas que é, nós falamos muito aquilo que nos afeta a nós, esta, toda esta questão, não é? Vamos aumentar a temperatura, coisa que esteve muito presente agora na COP26, um, e que a nós nos faz muita diferença aqui no mundo ocidental, não é? Vamos, já não temos estações do ano e tal, mas depois há uma outra parte das alterações climáticas, que é uma quantidade de emergências climáticas que surgiram, e de refugiados e deslocados. João, isso claro, começava por ti para explicar um bocadinho isto, que é que são estes impactos que isto tem a nível global, e porque é que isto também é um desafio global, efetivamente. Exatamente. Uh, primeiro de tudo, muito, muito obrigado então, pelo convite. Ainda aqui a Médicos Sem Fronteiras e é um bocadinho nessa qualidade que eu estou aqui hoje, como representante da organização cá em Portugal. É verdade, não é? Tu, cada vez mais esta, esta, esta, esta terminologia que, que é feita como emergências climáticas, também tem aquilo que é como uma consequência direta, e às vezes não tão direta, mas decisiva, aquilo que é na saúde planetária, não é? E aquilo que a Médicos Sem Fronteiras trouxe, por exemplo, na, na, no, no último, na última conferência da COP26, onde estivemos presentes e representados, era trazer também um bocadinho esta voz. Das pessoas, das pessoas mais vulneráveis que funcionam, que estão a viver, que estão a, a sentir já em primeira mão aquilo que é as consequências diretas destes fenómenos climáticos na sua na sua na sua vida não isso é o caso as pessoas normalmente não têm voz, não? Então, estamos a falar de pessoas na, que vivem na, na região do Grande Sahel, na região dos Lagos Chados, estamos a falar talvez nas populações que estejam a viver ah, em países como o Sudão e o Bangladesh e tudo isso tem tem, tem, tem já questões climáticas que já estão envolvidas, não é? Uma mais direta que nós pedimos até que talvez não seja mais próxima, mas mesmo uma questão do próprio de de Moçambique que em 2019 sabemos que sofreu as consequências terríveis do, do ciclone Idai, e no mesmo ano, na mesma estação, algo único na história, pelo menos desde que há registro, registrou uma, uma, uma grande tempestade tropical, não é? Na mesma temporada, que foi o ciclone Kenneth, um bocadinho mais acima. Então isto já são algo que já está a começar a ser recorrente, não é? E isto é uma consequência direta, que ah, temos um bocadinho mais de tempo para podermos uhum. explicar aqui as relações, talvez, em que isto seja tão fácil de explicar, ou então, por exemplo já sejam consequências mais indiretas, quando, por exemplo, falamos do conflito de Darfur, em 2000, na altura criou 400 mil mortes, o que foi visto como um, um, um conflito étnico, de, de, de, económico, político, etc., também tinha já nessa altura aquilo que podemos chamar como se fosse o primeiro conflito por, por razões climáticas, porque obviamente havia uma mais disputa por aquilo que são os territórios, as, a, a, a, o, o recurso o acesso aos recursos, o que fez com que, na altura, realmente foi, foi, foi, foi visto como um conflito um, geográfico muito específico, mas também tinha umas razões já climáticas por detrás. Quando falamos, por exemplo, no Bangladesh, falamos na capital, Dhaka, em sítios onde nós estamos a prestar consultas, um, percebemos que numa destas áreas, de, de destes bairros, que não têm qualquer tipo de condições, e onde realmente a saúde primária é muito... É muito, é muito é, é muito importante, pois descobrimos que uma grande parte dessas populações vieram de territórios que sofreram com aquilo que foi a subida das águas do mar, da salinização dessas dessas dessas águas, que viram a sua a sua a sua essas formas de subsistência de maneira é? Desaparecer. Exatamente, uhum. E tiveram que fazer as migrações, lá está, aqui não é os refugiados, é deslocados. É que, deslocados. Ao, que passam das zonas rurais uhum. para as zonas urbanas, que cada vez mais é o que, é o que está a acontecer, a tendência a é? viver em condições sobre um bocadinho também por esses fenómenos, não é? Por, por fim, por exemplo, podemos imaginar, por exemplo, a, a região e a crise no, no lago, no lago, no, no lago Chá, que eu já tinha referido, por exemplo explicando um bocadinho é um lago, um mar autêntico no meio do deserto, uma dádiva da natureza para aquelas populações que cerca de 20 milhões de pessoas vivem diretamente ligadas ao que é estes recursos hídricos e que, de, e que nas últimas duas décadas perdeu um caudal enorme uhum. daquilo que é a capacidade de continuar a dar uh, estas, esta, esta, esta, esta, estas meios de subsistência e que fazem com que na altura, pronto, podemos associar à pobreza, podemos associar à fome, às deslocações, e isso tudo um que os ingredientes para começarmos a falar também na insurgência de grupos armados, certo. de grupos que têm também feito atividades ditas de terrorismo uhum. nestas regiões, obviamente que afeta, lá está, deslocação, conflitos armados, fome, tudo isto um bocadinho interligado. Tudo isto está muito ligado, não é? Exatamente. E aquilo que nós fazemos e a forma como nós nos comportamos nos países mais desenvolvidos acaba por afetar brutalmente aquilo que são estas populações que não têm a voz, como tu dizias no início. Laura, com muita experiência naquilo que é o design e as, e as cidades e a forma como se vive nas cidades também, não é? Como é que nós podemos começar a contrariar isto? Nós, enquanto cidadãos, e também tendo noção de que as decisões que nós tomamos para as nossas casas, para as nossas, nas nossas vidas, afetam estas pessoas que parece que estão tão longe? Ah, Obrigada pelo convite. deixa me fazer uma ponte com o que eu já estava a dizer. É, porque as alterações climáticas são globais, não é? somos todos cientes disso. E o aumento das temperaturas, o aumento do nível da água tem impacto nos países é, da África, da Ásia, mas também em nós. É, e doenças que são endêmicas na África, como a malária, virão também aqui a, a Portugal e a Espanha, porque as temperaturas permitirão esse desenvolvimento. Portanto. Atenção, não aqui dois mundos. Há é uma coisa que destes é países desenvolvidos e, por exemplo, isso é, tira-me de sério. Um, e há alguma coisa que vai fazer nós é, verificarmos que todos estamos partilhando este um, spaceship uh, que é o planeta Terra, Fazermos ver que todos estamos a partir as mais condições, todos somos iguais, vai ser um bocado também esse colapso climático. No concreto, que na tua pergunta, um, e obrigada, temos muitas coisas por fazer há tantas coisas pequeninas eh, que juntos têm uma capacidade de amplificar de impacto brutal e está no, no área de por exemplo do trabalho que faço com as pessoas e com as cidades em um contexto absolutamente prorrogado que os é green city makers um, o que fazemos basicamente um, veicular esta ansiedade que está nas crianças perante as alterações climáticas e também das famílias de ver que futuro vamos deixar-nos os filhos e, Veiculamos esta ansiedade e esta frustração de como eu faço com isto, com pequenos gestos que já existem na sua via vida, para ter algum impacto positivo perante o impacto das alterações climáticas nas suas cidades. Já fechamos, por exemplo, a campanha de verão, que era muito simples, é fundamente em research, que demonstra que as árvores de arruamento das cidades irão morrer nos próximos 5 ou 10 anos, caso não façamos nada. Um... E o gesto era é muito simples, nós alavancámos na realidade que muitas pessoas na cidade não verão levam a sua garrafinha de água, nós apenas pedimos que caminhe a casa, o trabalho, o ginásio, onde podes preencher a tua garrafinha, antes de deitar no árvore de arruamento. E teve um lindo impacto, em 41 cidades de toda a Europa participaram sem recursos nenhums Agora estamos com a campanha de inverno, queremos fazer uma prenda natureza e queremos evitar que os pinheiros de Natal naturais acabem no na terra. Y aquí estamos, a, a, comenzamos una pasada con Lisboa. Ahora españamos a toda Portugal continental, también España, y es posible que atravesemos el Atlántico. Vamos a ver. En contexto das las casas, um, além de optar por las cosas simples, como Iker ya dice, eh, muda a tua torneira, muda las luces. Eso tiene un impacto brutal. Eh, también eh, que con los eh, investimento que hace eh, el gobierno con las casas, por ejemplo. Para famílias com necessidades, é que garanta que essas, essas casas estão construídas não apenas com as janelinhas, com isolamento térmico, mas também bem construídas e com o isolamento térmico. As casas em Portugal só têm por obrigação, por lei, isolamento térmico desde os anos 90. Sim, e, agora, e vai mudar agora, não é novamente, a questão das vendas e afins. Isso é uma boa, uma boa ponta ali para o João, que o oposto tem algo a dizer sobre a falta de. Não sei se tem. Sobre a falta de medidas, às vezes, um bocadinho mais não sei se agressivas é o termo, mais uh, efetivas no trabalho entre governo e empresas para potenciar estas mudanças do dia-a-dia, -dia, que para já estão a ser muito motivadas é? pela sociedade civil. Sim, bom dia também, agradecendo o convite. Não sei, um, quer dizer, acho que a mudança, as mudanças que têm ocorrido, sim, algumas têm sido por pressão da sociedade civil ou de cada um de nós individualmente, mas também não vejo que estejamos a ser um grande acelerador de mudanças, eu acho que há outras mudanças que têm sido induzidas por parte dos governos ou do setor público, regulamentação, outras deliberadamente por parte das empresas, as empresas e outras por centros de investigação, enfim, que trazem novas soluções, que alertam para novos problemas, as empresas são hoje 69 das 100 maiores economias do mundo, têm um impacto significativo do ponto de vista ambiental, do planeta, mas do ponto de vista da vida das pessoas, evidentemente, e a outros níveis também. Da saúde das nossas de democracias, enfim, etc., também é um pilar importante do futuro e do desenvolvimento sustentável. E, portanto, as empresas hoje já perceberam que não só têm um impacto, também podem ser uma parte significativa da solução, porque têm os recursos investimentos, os recursos de conhecimento tecnológicos. E a verdade é que, se até há 20 ou 30 anos, eu diria até a Cimeira da Terra em 92, no Rio de Janeiro, as empresas se sentiam um pouco afastadas, arredadas dessa responsabilidade, desde então, nem que seja por interesse próprio, perceberam que têm que agir, porque é verdade que nós garantirmos certos equilíbrios da biosfera, uh, geofísicos, e também garantirmos a coesão social e que temos sociedades plurais, se é verdade que isso é do interesse das futuras gerações, e, que, e, e da estabilidade social política para que as empresas possam fazer negócios no futuro e tenham recursos naturais, e, portanto temos que preservar os tais equilíbrios biofísicos para que haja recursos naturais no futuro, a verdade é que, e que há aqui também questões de ética intergeracional, de ética com outras formas de vida, as empresas enfim, podem até já reconhecer tudo isso, mas alguma coisa que já reconhecem certamente é que metade do PIB mundial assenta em recursos naturais, Uh, e, e, portanto, num, num, num planeta morto ou moribundo, a primeira coisa a sofrer é o emprego e a economia. Isso às vezes as empresas têm com muito, muito, muito claro. certo. A curva da procura e da oferta acontece num contexto de restrição, de uma enorme restrição de recursos. Não é ilimitada o comportamento, os equilíbrios entre a procura e a oferta é, acontecem dentro de uma determinada moldura de, de, de escassez de recursos. Eu eu tenho falado bastante, como é evidente, por via da minha atividade profissional, com empresas... Esta ideia de que, só para concluir, assim, numa perspectiva mais macrofilosófica, depois podemos ir a aspectos mais concretos, mas esta ideia de que nós temos nós tivemos 10 mil anos de, de desenvolvimento, a humanidade, se quisermos, desde a Revolução Agrícola, que foi há cerca de 8, 9 mil anos, e todas as civilizações que conhecemos, do Oriente ao Ocidente, da China ao Médio Oriente, da Mesopotâmia, ao Egito, às da América Latina, obviamente Grécia, Roma, enfim, todas as civilizações que conhecemos. E onde estamos hoje, com as condições de vida que temos, que são absolutamente extraordinárias e ímpares no percurso histórico da humanidade, devem-se a um período designado Holoceno, que foi o período dos últimos 10 mil anos, que é um período de estabilidade de temperaturas. As temperaturas só, nós só conseguimos estes níveis de desenvolvimento atuais, esta, estas condições de vida, este bem-estar atual, e todas essas civilizações extraordinárias, e a cultura, e a educação, e a saúde, e tudo, que caracteriza o nosso dia-a-dia -dia hoje, porque conseguimos, porque, porque o planeta nos deu esta dádiva da Mãe Natureza, como dizia o João, foi a estabilidade de temperaturas. Hoje, por nossa ação, nós estamos a pôr em causa, já estamos a pôr em causa essa estabilidade, já saímos do Holoceno, entramos no Antropoceno. Ora, em 550 milhões de, de anos de vida na Terra, 550 milhões de anos de vida na Terra, nós tivemos cinco períodos de extinção em massa. O último foi há 66 milhões de anos, foi aquele em que se extinguiu os dinossauros e mais 70% de vida na Terra. Em 550 milhões de anos, acabamos de entrar no sexto período de extinção em massa, o antropoceno, por ação direta do homem. E, portanto, as empresas já perceberam, sim, não vão conseguir fazer negócios no futuro, se isto for um caos político, social e não houver recursos, mas, no imediato, 50% do PIB assenta em recursos naturais, porque tudo aquilo que nós utilizamos como bens do cotidiano, dos mais eletrónicos à alimentação, à roupa que vestimos, tudo isso tem a natureza incorporada e a natureza é limitada, os recursos naturais, os minérios, os minerais, eu, só para concluir, há pouco, há uns, há uns dois, três meses falava com o diretor de economia circular da Apple, e ele mostrava-me a composição de um smartphone, de um iPhone neste uhum. caso, as peças, e depois os materiais portais das peças, são 19 materiais, são tudo materiais raros, a bateria tem lítios, uhum. até os plásticos do molde, os combustíveis fósseis são um recurso limitado, finito e portanto, como dizia a Laura, nós somos uma spaceship, uma, uma nave, a Terra, a humanidade, no espaço, um pouco à deriva no espaço, com um determinado lote, quantidade limitada de recursos na dispensa. Quando acabar, acabam para sempre. E ainda não se percebeu que posso ouvir de Marta ou da Lua. Até agora não há notícias disso. So okay. far. E essa é uma das... Essa questão da daquilo que nós conseguimos, não é? da qualidade de vida que nós temos hoje também. Na alguns... Eu vou abolir uh, o termo países desenvolvidos e, e, e menos desenvolvidos para a Laura não ficar aborrecido. Em desenvolvimento. De, em desenvolvimento. Uh, Portanto, vamos, vamos só falar de, das várias formas de desenvolvimento e, de, e, e da qualidade de vida, que é bastante diferente, hum, hum, quase no norte e no sul, podemos, podemos quase fazer esta distinção. Nós estamos prontos, nós estamos preparados, porque esse é, é o tema, não é? Para perder qualidade de vida, ou aquilo que nós atribuímos hoje, a qualidade de vida, em prol do planeta. Nós sabemos que temos de o fazer, não é? Esta questão é muito óbvia, os recursos são finitos. Portanto, nós vamos ter que reduzir significativamente a forma como consumimos e reutilizar e perceber e, e, reinventar. e reinventar. Mas nós estamos preparados para assumir esse custo? Eu sei que temos que estar. A pergunta é para... A, a pergunta é para... para... todos. É para todos. Eu questiono que isso seja um custo. Eu só vejo benefícios. Certo. Eh, estamos que a economia linear, que é a que nós estamos baseados, eh, se fundamenta no uso massivo dos recursos como se fossem infinitos, como sempre tivermos recursos eh, naturais. Se assume também que não tem impacto nenhum, em nenhum ser vivo, incluído, incluído nós e a terra. E assume também que o, o consumerism é infinito. <risos> Mas todos nós sabemos que isso não faz sentido. E a economia linear é amante da eficiência e da, e da productividade. E para isso estabelece modelos de produção extremamente definidos, com variais muito, muito finitas, que o que gera no mundo é oceanos de igual... De... Sameness, de, de, de temos os mesmos sistemas de produção em diferentes mundos. O sistema de alimentação, por exemplo. Temos 80 mil espécies que nós poderíamos usar para alimentar a, a, o planeta, mas 50 espécies que garantem 90% do, do, da alimentação do mundo. Isso é... Um sistema para mim extremamente frágil, incapaz de se adaptar à realidade. Quando nós consideramos um, um novo modelo econômico, que é a economia circular, quando ponderamos e questionamos o nosso modelo perante eh, análises de valor na cadeia de distribuição, na cadeia de produção, vemos que onde eram becos em saída, onde eram custos, há oportunidades. O meu exemplo é claro. Eh, a minha startup, nós estamos a gerar o que era considerado um resíduo para mim é um recurso, e isto é criar um produto de, de isolamento térmico que é tão competitivo com os materiais que se fazem com, com recursos realmente não dos melhores, e com uma, um, impacto. Um, um impacto na saúde das pessoas, especialmente dos trabalhadores, question, mais que questionado pela Comissão Europeia, e que além disso, além disso, tem propriedades antibacterianas e, e de pés-repalentes de, de, de, contra as um, uh -huh. pragas. Uh -huh. Isso num contexto que vem na malária, que irá vir, isso está mais que garantido. Acho que é uma mais-valia. se nós olhamos a nossa realidade, com outros, com outros óculos, não acho que seja um problema de, não acho que seja um problema de capacidade, nem de tecnologia. Eu acho que é uma mudança de mindset. Não, e, quer dizer, de mindset e vejamos e de distribuição da riqueza que temos. Uh, nós, em, desde, nos últimos 200 anos, há 200 anos o PIB per capita eram 700 dólares. Hoje são 10 mil dólares. Ou seja, a riqueza, distribuir a riqueza que o mundo produz todos os anos por toda a população mundial, apesar da população ter aumentado nos últimos 200 anos sete vezes, o PIB per capita aumentou 14 porque a riqueza mundial, que é o numerador deste rácio, aumentou exponencialmente. Ora, 10 mil dólares daria para todos vivermos, todos termos boa qualidade de vida. E é uma questão de distribuição de riqueza. E, portanto, sim, nós temos que reinventar. Comportamentos, temos que reinventar materiais, reinventar soluções de design, temos que tornar circulares as nossas cadeias de valor, as nossas economias, e para isso temos que reutilizar, reparar, re, enfim, reciclar todos esses erros. Mas, e, e sem dúvida temos que reduzir, mas para reduzir e não perdermos qualidade de vida ou bem-estar, temos de ser capazes de distribuir a riqueza mundial de outra forma. Só dar um número, os 20 pré-pandemia, os 26 mais ricos do mundo, têm uma, equiva, uma riqueza equivalente à metade da população mundial, a população mundial são quase 4 mil milhões de pessoas. Com a pandemia isto agravou-se mais porque certo. a economia digital saiu beneficiada. E portanto, ou nós de facto somos capazes de uma distribuição mais equitativa dos recursos, ou sim, não será possível todos termos este, este modo de vida porque a população continua a crescer. Nós estamos a caminho dos 10 mil milhões de pessoas. Todas as semanas a população aumenta 1.5 milhões de pessoas e todas as semanas aumentam 3 milhões de pessoas o número de pessoas da classe média. Não é só o número de pessoas aumentar, é o número de pessoas que pertencem à classe média, o que é uma ótima notícia para elas, mas é uma pressão enorme sobre a, sobre a produção e o consumo. E continuamos a ter milhões de pessoas a viver com 1,9 dólares por dia. Sim, e também pronto, também fazer um bocadinho de paralismo aqui com o que os restantes oradores disseram, também eu acho que mais que assumir um certos custos ou abdicar de alguma coisa que, que temos hoje em dia, é também sermos autocríticos connosco mesmos, não é? mesmo por fazermos parte por exemplo, neste caso a Médicos Sem Fronteiras é uma organização que presta 11 milhões de consultas em mais de 80 países, onde está presente em mais de 500 localidades, que isso também tem um impacto ambiental, obviamente que obviamente, com o trabalho que se faz, quando se fazem está, 300 mil partos, mais de 100, 100, 100, mil, consultas, 100 mil cirurgias ao ano, em muitos destas Destas, destas localizações, pode ser conflitos armados, pode ser os desastres naturais, epidemias, refugiados deslocados, etc., isso também tem uma pegada, não é? Gente, ter um hospital a funcionar 24 horas no meio de uma selva uh, tropical no meio do Congo claramente dependente daquilo que são os combustíveis fósseis e não é trazer os materiais, trazer alguma parte da equipa, que não toda, trazer de fora, ter, ter também uh, essa cadeia de abastecimento, obviamente que tem, dependente, muitas vezes, como se trabalha em emergências, em tentações de prestar uma melhor uh, assistência humanitária a estas populações, é claramente dependente daquilo que são os combustíveis, aquilo que temos disponível, obviamente, com, com os custos que isso tem, económicos, obviamente, mas também os custos ambientais. E nós como organização e uma das formas também, um dos objetivos de estarmos, por exemplo, na COP 26, é também aprender a fazer este trabalho que por muito mérito que possa ter, também tem esse impacto. Uhum. Mesmo as questões dos, dos packagings, não é? As questões das, das, das alfândegas, tudo isto, quando são feitas em, em grandes números, depois tem um impacto, tem impacto, tem de impacto tem uma, depois também nas próprias populações, o que é que faz com aqueles plásticos, trazer combustível, muitas vezes tem que se levar uh, 80, 90, 100 km. muitas vezes tem que ser promoto tem que ser por, por, por, por, por, por, por formas de o fazer o que, o que nos coloca a nós também como organização uma organização que precisa de aprender a trabalhar melhor nestas nestas nestas questões não podemos só dizer que fazemos um trabalho humanitário fazemos consultas e damos a estas populações vulneráveis e daí não tanto a dicotomia país desenvolvido, desenvolvido ou pessoas que estão vulneráveis em questões daquilo que é a situação que, que, que se está a ocorrer, e podemos também, também pois, falar um bocadinho mais sobre isso, mas também sermos capazes de o fazer. É, obviamente que eu indo para um sítio no Iêmen ou na Síria, tendo a garantia que tenho dois ou três geradores de alta potência a funcionar 24 horas, aumenta a mim deixa muito mais e dependendo, por exemplo, do sistema social. Claro, que, que às vezes uma manutenção, e às vezes sempre que haja um problema, pode-me fazer com que o hospital fique dois, três dias sem luz. Não é? E dois, três dias sem luz é não poder fazer só só consultas, poder, é? consultas talvez ainda, mas obviamente partos e cirurgias, pois obviamente, e, e ter internados também não obviamente que isso tudo faz-nos que tenha um impacto obviamente nós que vamos pelo caminho seguro não, não, isto não é para nós vamos manter Exato. as coisas que já são realmente desafiantes pôr isto tudo em prática do que agora temos ainda mas é realmente um passo que temos que dar e, e também que estamos a tentar obviamente que a energia solar nestes países é um, é um, é um bem é um bem, digamos, que, que exista, né? abundante né? e de saber o aplicar de uma forma que isso também nos faça diminuir a pegada ecológica, que ainda é um desafio extra, não é? Que às vezes até, não temos desafios suficientes, e temos que pensar mais neste, mas tem que fazer parte, são os tempos. Mas é para isso que existem pessoas, como a Laura, que têm ideias, Exatamente. às vezes. Exatamente. E, portanto, é por toda a gente a conversar, não é? Isto acaba sempre na mesma Mas, não, não, ou seja, não, como eu estava a dizer antes o João, é... Isto é um trabalho de uma agente só, não são, não são as startups que vão a mudar o mundo, honestamente. Não, não, é, é, são todos os agentes, não é, sí. envolvidos. E, de facto, as grandes empresas são as que têm, eu acho que aqui elas sí que têm um infinito que é giro, não? um infinito em que se fundamenta a economia, a economia linear, é um infinito de oportunidades de ver na sua cadeia de valor que outras opções que não estão a ponderar, incluso fora da sua própria área de atuação, não é? Eu estou a trabalhar com, una, com um produto que vende do sector da alimentação, uhum. mas estou a transformar radicalmente o sector da construção. Uhum. E é desta perspectiva, quando olhas de forma diferente, é que podem sair coisas fantásticas, uhum. mas é em conjunto, é, porque precisamos todos. É preciso, ou seja, é é precisamos também tempo. haver essa abertura, não é? De, de todos os setores para trabalharem mais. Mais em conjunto. Mas acho que as, em, as empresas, e estou a apontar a Joi, <risos> mas como você... Joi vai sair daqui com todo o peso da culpa dos empresas. Não, não, não de qualquer forma nenhuma. Mas é, acho que as empresas é, estão a ver, não é? Evidenciar. Dependemos de recursos, é, como tu estavas a, a destacar. Mas eu acho que dependemos de 100%, porque os humanos em oxigênio não, não vivemos, não é? é mas también están a ver porque a otras startups estamos a crear oportunidades de billions. Uh -huh. Y, oye, aquí hay un, una, una economía verde que se está a falar ahora. Es realmente muy interesante, ¿no? Es muy apelativa de una perspectiva... Um, e, e vai para. trazer muitas oportunidades uhum. de negócio e de investimento na Europa, nomeadamente, temos um Pacto Ecológico Europeu que vai investir um milhão de milhões de euros até 2030. Até se visto, não é? Os fundos de investimento estão focadíssimos isso, em tudo o que é... Isso, exato, exato. Dos privados de private equity, tipo capital uhum. de risco até aos públicos, o PRR, uhum. e o, etc., o ângulo hoje é da transformação digital e da sustentabilidade social e ambiental. Essas são as prioridades da Europa para a década, sem dúvida nenhuma, não é? Porque, uma das questões. É de que nós falamos. Desculpe. Não, claro. Não, ia só dizer que, sim, que nós. Quer dizer, eu há pouco respondi numa perspectiva um bocadinho mais conceptual, uhum. mas nós somos a favor de medidas tão concretas como taxas de carbono ou remuneração de serviços de ecossistemas. Uhum. E, portanto, achamos que estes, essas, essas variáveis, a variável clima e a variável biodiversidade e ecossistemas, têm que entrar nas economias por via, uh, por esta via, por via de uma penalização. Ou por via de um reconhecimento positivo dos serviços de ecossistemas de que beneficiamos, por exemplo, o ar para respirar, como dizia a Laura, ou por, a água Talvez e fiat, seja etc. seja relevante. Exato, usar. exato. E, ou, ou por via de, de, de mais negativo dos impactos que temos, não é? Ou para reconhecer serviços de que beneficiamos, uhum. ou para uh, sermos penalizados pelos impactos que temos. Eu, eu há pouco, quando falava do, do custo, eu percebi que houve um desconforto com a palavra custo, que não tem, não tem que ter um sentido positivo, não é? Ou seja, o custo é, é um... É, um é uma troca, não é um investimento, nós, nós sabemos que temos que perder ou abdicar de algumas coisas para conseguir ter outras, não será um custo a longo prazo, não é? naturalmente é um investimento, é abdicar de algumas coisas para continuarmos a viver, parece-me parece uma, <risos> parece uma boa troca, uh, so far, um, porque depois, porque, porque de facto há isto e, e, e esta questão da, do global a que, à qual eu vou voltar, porque eu acho que às vezes nós perdemos um bocadinho esta noção, Uh, o João falava há pouco do Darfur, não é? Há, há 20 anos, portanto, há 20 anos nós começávamos a ouvir falar e não conseguíamos fazer esta associação tão clara, não é? Uh, e falávamos há pouco, bem antes de começarmos este, este painel, da questão de Moçambique, porque é um país que nos é próximo por, pela relação que nós temos com ele também, uh, que está a ser muito penalizado pelas alterações climáticas e as alterações climáticas que estão a potenciar conflitos que estamos a atribuir a grupos terroristas que estão a provocar mais pobreza na região e que, e que levam, uh, depois ao facto de termos empresas já a sair, de um, e se pegarmos neste caso concreto, talvez seja fácil até para as pessoas perceberem, não é? Por exemplo, o conflito em Cabo Delgado, que tinha um investimento previsto de 50 bistas, não estou em erro, até 50 mil milhões de euros de dólares até 2030, e de repente temos as empresas, grandes empresas, como a Total já saiu, a, a ENI italiana, mesmo a Galp, que estão a sair do país porque... Mas é aí que é interessante ver o Global Risks Report do World Economic Forum, que todos os anos é publicado em Davos, não é? Ver o que é que o World Economic Forum considera como os riscos para as economias, para os negócios, para os negócios das empresas mais relevantes. E são cada vez mais natureza ambiental, com impactos depois, económico-sociais, como é evidente. E o custo porque... E, de facto, quando olhamos para os números do Banco Mundial, ou do World Economic Forum, ou, enfim, todos os outros... O que não se ganha, porque é muito mais do que se perde, é o que não se ganha, o que a economia mundial não ganha por tudo isto, é uma coisa absolutamente um, dramática, não é? E, e, e isto alocado é à, à, à redistribuição de riqueza, e aqui eu gostava que, que tentássemos, uh, no fundo, simplificar isto para as pessoas, que é... Que forma é que nós conseguimos também fazer isto? Como é que nós vamos conseguir fazer isto? Esta redistribuição da riqueza, de que nós falamos tanto, que se agravou brutalmente agora com a pandemia, e nós dizer, vimos novamente ah, ah, a pirâmide. Oh, Margarida, eu não, não queria afim, avançar já para a resposta, mas enfim, não mas, podemos. Falar. mas dizer que eu acho que há coisas é, óbvias. Nós temos de taxar mais a riqueza, nomeadamente as transações financeiras, e temos de ter um rendimento básico universal. Portanto, essa deve ser a meta. E depois, uma lógica de reverse engineering, como é que nós lá chegamos? Vamos apontar para a Lua. A Lua, para mim, é isto. É, Vamos taxar, não sei se é uma taxa Tobin, se é 1%, se são é um 2%, não, lá está. Não, lá entramos, não entramos isso. Em isto, mas temos que taxar a riqueza de maneira a conseguir garantir condições mínimas de dignidade de vida, de qualidade de vida para a generalidade das pessoas. Uhum. E, portanto, o rendimento básico uhum. universal seria para uma via opria. financiado por essa taxa. Uhum. Não, e também, lá ah, está, também a questão dos custos, e pensando assim também agora um bocadinho naquilo que, é, que, é, que acontece, há, há um custo associado. Isto é, como, voltando ao meu exemplo que disse anteriormente, ter um hospital a funcionar 24 horas, com de, de determinado serviços, ter uh, não sei quantos carros a fazerem a movimentação das pessoas, de, de fazerem de. Então, é essas e coisas tem, tem, e aviões, então, isso aí tem um custo. Não não é que. não é que E bom, isso, mas agora, também com esta crise dos combustíveis, o do custo João, é cada de, vez de, maior. De, de, de, de, e é, isso... Mas deixem me dar só um número, sempre rápido. sim. sim, sim, sim. Estimativa para nós atingirmos os ODS até 2030, a OCDE estima que nós tínhamos que investir por ano 2.5 bilhões de dólares. Isso é 10 vezes o PIB português. Parece imenso, quer dizer, apesar do nosso PIB ser pequeno no contexto mundial, 10 vezes o PIB português, se todos os anos investíssemos isso em 2030, atingíamos os 17 objetivos de aumento sustentável, tínhamos um mundo mais equilibrado em termos de pessoas e de planeta. 2.5 bilhões de dólares, 10 vezes o nosso PIB. Como é que, onde é que pode vir o dinheiro? Ao fim do dia são opções, quanto é que é o valor do comércio legal e oficial, porque há comércio não legal e dentro do legal não oficial, de armas a nível global anualmente, 1.8 bilhões. Portanto, nós com o valor do comércio legal e oficial, volto a dizer, de armas anual, quase atingíamos os ODS investindo esse valor, não em armas, porque o que se gasta ilegal e não oficial ainda é muito mais, mas quase investindo esse valor seria suficiente para chegarmos a 2030. Portanto, ao fim do dia nós temos... O estoque de riqueza suficiente, a humanidade produz essa riqueza, era uma questão de a distribuir melhor e de tomar melhores decisões. O que o João quer dizer é que não te preocupes demasiado com os é geradores. Isso. <risos> é não, isto, não, não, não, é não. não lá está. E, não, e também aqui, estamos aqui a falar também, também, e tentarmos aqui complementarmos um bocadinho o discurso e as nossas áreas. não é? Tipo, obviamente, A questão de macro e a questão do que o João está a falar é muito interessante e, obviamente que estamos de acordo. Podem voltar só à questão mais daquela que, pronto, né, aquela que, que representamos então, e aquela que é uma minha para Arrumar o quarto e fazer a cama, que também é Também, e começa por aí, e acho que começa por aí, começa e começa por aí, também, e, não é? e, e se começasse por aí, já era um impacto enorme. Porque, claro. Imaginemos, porque tudo isto depois são, são, são recursos. Imaginem qual é que seja o orçamento anual da América do Fronteiras em combustível. Imaginem, para a próxima vez. E esse... Parte desse orçamento que poderia ser de, de, de desviado, não só diminuindo a nossa pegada ecológica para comprar mais medicamentos. Já há a lógica do desenvolvimento, mas há a lógica da ação militar e temos que fornecer hoje e agora, porque, porque a consequência é direta e os desafios são, são, são, são diretos, obviamente fazendo parte do que é um universo e, de uma, e daquilo que o João falava e, e muito bem, que é algo também que temos que ter em conta, obviamente, mas no dia a dia, no hoje em dia, esse, esse custo para nós é claro. Olha aí a pandemia é realmente. gritante, por exemplo a pandemia com todos estes descartáveis do, do azeite às máscaras a tudo ah, dá, o que é. Num país, né? É, é, Imaginem é que, é que é isso é um, um certo exagero. Num país, num país, sim, mas aqui temos sempre. Queremos deter que... ter a pandemia traval é verdade, mas por outro lado queremos não exagero do descartável ou não. E da higienização. Ah, está, outra outra Volta, das formas. Voltámos a embalar fruta, não é? Outra bastante. das formas que temos também que nos que nos a assistência médica também, obviamente, que faz parte e é necessário e é imperativa que seja, mas temos que encontrar novas soluções. Era isso um bocadinho que eu diria antes, que foi a afirmação que fiz ali também, o paralelismo com a Laura, que é temos que nós, mesmo no nosso trabalho, por mais meritório que seja, temos também que sermos capazes de encontrar vias mais sustentáveis. Na economia das pessoas, um bocadinho também, não, não, não completando, mas também trazendo este ponto de vista, o que é aquilo que acontece muitas vezes em muitos destes países? Por exemplo, o Níger, vamos o Madagascar, que falámos há bocados aqui, um bocadinho isto. Aquilo que é o comportamento da época das chuvas, não é? faz com que há uma época das chuvas normalmente estabelecida, sabes que são dois, três, quatro meses ao ano, e como se começa a ver, fruto das alterações climáticas e um, um, uma mudança de um padrão, que já seja um período mais curto, um período mais, mais intenso. intenso. Só que já, já, já há alguns problemas. O que, é que acontece? Sendo mais intenso, quer dizer que há uma probabilidade muito grande de haver cheias ou de haver inundações em sítios que não haviam. Águas poluídas, que podem levar a um aumento de doenças a ver com diarreia, doenças respiratórias, etc. A destruição das culturas, não é? A malária. Lá está também fazendo o paralelismo também. O que é que estávamos a falar? Quer dizer, quer dizer que o inseto vai ter mais capacidade de se reproduzir em sítios que realmente não tinham numa população que já está a sofrer as, as consequências de ter umas cheias Sim. e umas chuvas que, talvez, destruíram. Pronto, isso é uma consequência direta. A segunda é que, quando se. Come, quando se, Por exemplo, este e esta economia é assim tão. tão. tão. Sabemos, digamos, frágil, não é? Menos nestes países é assim. aquilo que, que, que, que somos capazes de, de ver, não é? Que é, obviamente, já. não chovem durante três ou quatro meses, chovem durante três e durante, já não é aquilo que chamas época, a hunger gap, que é a altura em que as colheitas demoram a ficar e podendo sendo um, comercializadas a seguir, quer dizer, era é um período em que não há nem rendimentos, nem há um nem benefit, que as pessoas têm essa época das colheitas. Quando acontecer que é das época das colheitas, têm o seu rendimento, têm os seus meios de subsistência. O que é que acontece? Acontece que é esse período que começa a aumentar mais e mais e mais e mais, quer dizer que aquilo que, aquilo que eles conseguem produzir tem que lhes dar para cada vez mais tempo. A nível de íncamos, não é? produzem menos. e tem produzem menos e então, ah, têm menos rendimentos, mais pobreza, e que começamos a sentir também aquele um estado nutricional crónico cada vez mais… deficitário. Mais deficitário. Então, estamos acrescentando aqui fatores. Também não queremos passar mais... Então, estamos a falar de, da malária, estamos a falar em doenças respiratórias, doenças diarreicas, como a cólera e outras… Estamos a falar em dengue, que são transmitidos por vetores tudo isto junto com aquilo a ser é uma emergência nutricional, que não é só tratada com comida, depois já começa a ser também, tem que ser tratada a nível hospitalar, pessoas têm que estar certo. internadas uhum. com medicamentos, com comida te, terapêutica. O que é que acontece aqui? Toda esta mistura, as crianças começam a estar com um sistema imunitário mais débil, mais, mais uh, sujeitas ou mais vulneráveis à malária mais vulneráveis a doenças infecciosas, como pão, então, ser, uma bola etc. de neve, não é? Começas a sentir, o, o são números, não é? E que, o aumento da mortalidade, da morbilidade, faz com que as essências humanitárias, como nós, temos que dar mais esse serviço e sentimos que mais, que é o humanitário, gapa, outra vez, a falha das agências humanitárias em dar esse serviço, porque estamos a assistir nos sítios onde já estamos presentes e em outros onde nós estamos, começa a haver um aumento da mortalidade experiencial. E, e, e vemos em crianças de mais de 5 anos, de menores de 5 anos, que obviamente, é uma imagem e os números que, que nos arrebentam, é? algo que em tantos anos, obviamente, nunca estamos habituados e eu nunca estou habituado a ver isto e quando sentemos este número a subir e tudo aquilo que já. quando falamos destes níveis de desenvolvimento, não é? estamos, num, estamos num mundo, como o João há bocado dizia, conseguimos os, os mais elevados uh, padrões de qualidade de vida, de saúde e de repente isto continua a acontecer. De repente temos ser, metade do mundo é? aí cheias e metade em chamas. E, e, exato. Sim. E isto lembra-me uma... Uma troca de, não foi bem uma conversa, foi uma troca de tweets, não sei se conta, entre o famoso Elon Musk e o, eu creio que foi o presidente da, da é, FAO, sim, não foi? Sim, sim, sim. Um, sobre como é que se erradicava a pobreza no mundo, não é? E aí há um número, 2.4. Uh, sim, uh, não me lembro agora. Não do vou arriscar o número. Eram alguns, era, era <risos> alguns. É fazer as contas. Era, eram alguns bilhões de dólares. Não era nada aquilo. Mas se não pudesse pagar, e ele disse: "Ok, então digam-me como é que eu faço? Que eu vendo as ações, aliás, porque o, o caso foi este, eu vendo as minhas ações, a minha participação na Tesla e eu pago. Mas digam-me como é que resolve E nós às vezes tendemos a fazer isso, não é? Ok, como é que nós vamos resolver isto? Bom, uh, e cá estamos. Mas porque às vezes não é tão imediato quanto isso, não é? Exige aqui o de certeza não será enviando um, um Tesla à Satosfera, é, acredito que não irá <risos> por <para> aí. <risos> um, Com um boneco. Sim. Anyway, um, eu acredito que a pandemia trouxe uma coisa interessante dentro de, de todo o desafio que ela é e, tro, e tristeza que trouxe a muitas famílias, e, efetivamente, ver a quantidade de lixo que fazemos. A Quem que ignorava porque o lixo deixa, na, deixa no, no, no caixote e desaparece, o dia seguinte o caixote está limpo, Agora não, não é? Constantemente o plástico, constantemente as máscaras. E acho que isso trouxe alguma. Então, opa, faz o mesmo lixo, não é? E acho que isso, isso é importante. Também acho importante, é importante. Porque nós nós tínhamos reduzido, não é? E, e quase não dávamos tínhamos. conta acho da redução. Eu acho que não tínhamos. Eu acho que nós tínhamos reduzido um bocadinho. Eu, eu, eu não sei, aquilo que o João estava a dizer, eu, eu sinto que é. Nós estamos a produzir muito mais desperdício outra vez. Ou seja, o plástico voltou. Tudo agora está não, em E volta também há um fator vez, que é, é? isso é um fator, é um dado adquirido, a nível global. Nós desviamos o consumo de serviços para, para, para produtos. Porquê? Por isso é que estamos com esta crise das cadeias de abastecimento e aumento de preço de matérias-primas. Porque, como não podemos ir ao teatro, ao cinema, de férias para hotéis, compramos coisas. A viajar e tal. Exato, desforramos, não, compramos, não vamos a restaurantes, não, não compramos serviços, compramos produtos. E, portanto, Bem, houve, uma, houve uma corrida, uma, a, a, Eu acho que houve, uma aceleração não é? no consumo de produtos que teve essa consequência, porque os produtos têm um impacto ao nível dos resíduos e do desperdício que os serviços não têm, claro. não é? ou não têm tão diretamente. Mas desculpe, Claro. Ah, tudo bom. Um, Era uma é culpa que nós estávamos aqui a fazer só para nos sentirmos melhor com, <risos> com o facto de estarmos a dar conta disto. O outro elemento que estou, que para mim, eh, e aqui trouxe o, o dado o, o João, que 27 pessoas têm a metade da a metade tem o mesmo que 26. O mesmo volume de riqueza. Yeah. Um, Y eso demostra que el mindset no es solo tiene que ser una mudanza de mindset del modelo económico, sino que tiene que ser una mudanza de mindset de nosotros. Nosotros somos mucho, no sé la palabra en portugués, greedy. Uh, uh, um, gananciosos, uh, uh, uh, sí, uh, gananciosos. ¿sí? ¿Y ¿Entonces para qué? <risa> ¿No es? Yo tenía una carrera muy, muy bien sucedida y ¿o tener más dinero no va a garantir un futuro a las crianças. Mas sabe não, o que é que diz o Larry Fink, não é? que é o CEO do maior fundo de investimento do mundo, que é a BlackRock? Ele deu agora uma entrevista ao Financial Times e ele dizia Agora em Wall Street a máxima já não é Greed is good, é green is é good. Bom. Já não é o tempo mas, dos hippies em que Greed era good, agora é green. <laughs> okay. Mas, sempre que a sociedade achar que pessoas altamente sucedidas com um percurso assim Just money, money, money, money, it's the way to go então estamos aqui um com algum desafio, se não fazemos por os demais, se não fazemos com os demais, com as demais pessoas, se não fazemos para eh, dar, fazer algo melhor para todos, só apenas ter, é. não, não, não ter nem, nem capacidade de dizer quantos números tem a tua conta, então estamos, temos um grande problema, já não é nem económico, econômico, é? só não sou nosso cultural, O que a Laura está, acredita também que isto é uma questão até mais cultural, não é? De, de mudar no absolutamente... No limite espiritual, não é? yeah. sim. Ou, ou seja, fazer essa mudança, do, de facto, para o Green is Good? Há é, uma coisa engraçada, de, nos, nos típicos eh, reportagens da natureza na África, eh, está muito explicado que demoram horas e horas e horas de encontrar momentos de confrontação. No business, confrontação à vontade, é. eh, pelo recurso. E o que mais veem os, os, os fotojornalistas quando fazem é a, Colaboração, uhum. e houve um, um exemplo muito, engra muito engraçado, a mim me chocou muito que foi um elefante que faleceu e então os leões deixaram os outros uh, carnívoros tirar proveito desse recurso, porque de outra forma apodreceria. Nós tiraria, deixaríamos apodrecer antes de compartilhar com o nosso competitor. Mas oh, Laura, oh, Laura, é verdade, mas eu também noto nas empresas, cada vez mais as empresas, a século XX, que querem ser as melhores do mundo e que competem entre si, temos cada vez mais empresas que não querem ser as melhores do mundo, querem ser as melhores para o mundo. E a cooperação é nova competição. Há um novo mindset por parte de startups e não só, mas muitas startups em grande medida por exigência das suas partes interessadas, os clientes, os reguladores, os investidores, enfim, os trabalhadores os que querem trabalhar é? em lugares ou querem consumir Querem trabalhar em lugares com propósito, querem fazer do consumo um de cidadania aos consumidores e se puderem, através do consumo, ter um impacto positivo no mundo que preferem, ninguém se levanta de manhã a dizer hoje vou ser um pior cidadão que ontem, se eu puder ser melhor que ontem sou. Portanto, eu acho que há aqui uma mudança de mindset nas empresas, ainda não é suficiente. A competência é uma amostra disso, não é? Claro. Que não foi. Não, claro, não é? E em todos nós, começámos a conversa com o João a dizer que me dava algumas coisas, ainda estávamos off, não era? Ainda é, estávamos. Sim, sim, sim. Sim. Exato. E portanto, sim, estaremos sempre em algum lugar do inacabado, e eu sou muito crítica ainda, do, do papel de cada um de nós como como cidadão, como consumidor das empresas, das entidades públicas, também começámos por aí a Margarida a dizer, temos que usar mais o stick, não é? Temos que ser fazer ter uma regulação mais intensa e mais vigiante. Uh, uh, e mais uh, efetiva, foi a expressão que usou a Margarida, não é? Uh, sem dúvida, e portanto, há aqui responsabilidades coletivas, mas que eu vejo também algum, mas que eu vejo traços de otimismo, uhum, uh, sim, uh, sim. sem dúvida, e que vejo que há uma mudança, uh, em, porque uh, a melhor droga que há é fazer o bem. E a partir que se experimenta uh, ter retorno económico e, ao mesmo tempo claro. impactar positivamente o planeta e a vida das pessoas, isso é uma coisa que depois se entranha. Primeiro se se mas depois se se E é muito difícil recuar para posições a século XX de capitalismo selvagem, desenfreado, de competição pela competição. Eu, eu acho que ainda existe. Laura, nós temos que estar aqui um ponto positivo, nós estamos todos super... Porque... Não, mas, por exemplo, eu, eu sou empresária. Uma coisa que me dê mais uh, alegria de poder dar boas condições aos meus colaboradores. Certo. E isso é... Isso é o que as empresas, eu acho que as maiores empresas querem dar, querem fazer, mas precisamos aqui um bocado mais de, de mudança coletiva e conjunta do, do, e colaboração. do Merlin, não é? Que é o mago. Precisamos do desano. mago. <risos> é não, não, porque esta coisa do, do otimismo e de nós... Uh, para já, porque nós decidimos, ainda em off, que isto ia ser uma conversa otimista para animar as pessoas, não é? Não, mas escolhemos Exato. uma estufa para falar do efeito de estufa, do aquecimento global. É <risos> mas é uma pessoa otimista. Exato. Exato. Exato. Mas temos que mexer, temos que mexer. Tem, ameixer. E além disso, não é? as endorfinas e as dopaminas é que nos ajudam nisto de continuar a fazer mais e melhor. E eu estava a lembrar-me de uma frase, agora, essa história do bem. Há muitos séculos dita, eu acho que foi o Dom João Bosco, só para nós fazermos aqui uma coisa super eclética, até já falamos de Santos e tudo que dizia faz o bem aos outros faz, o bem, ti, faz o, bem aos outros fazendo o bem a ti mesmo, não é? Portanto, há esta sensação de quando nós começamos a entrar numa causa que faz sentido, e uma causa que é muito premente e que é para nós, não é? Que é, faz sentido porque é para nós continuarmos a sobreviver. Portanto, isto é, isto, não, não há causa e efeito mais óbvio do que esta pela qual nós estamos nós estamos a trabalhar agora. Um, mas há esta questão de... De exemplo também, não é? E há muitas empresas, de facto, como o João diz, e, e é verdade. E, e se calhar até começaram pelos... Se calhar começaram... As empresas... Muitas das empresas começaram a trabalhar, nós víamos há dois, três anos, quando olhávamos para os relatórios, víamos que era claro. Muitas empresas começaram a olhar para a questão da sustentabilidade, no seu todo, por uma questão de dinheiro. Porque era óbvio, não é? Mesmo as Green Bonds, começaram a surgir, na altura, era óbvio que era dinheiro. é se eu não fizer isto, eu não, eu não tenho este retorno. Mas depois, isto começa a ser uma começa a ser mais claro que o retorno não é só financeiro, não é? Uhum. E, portanto, se calhar esta lógica de colaboração... E eu, há não estava a brincar. Se calhar faz mesmo sentido as as, as as associações humanitárias, que estão muito no terreno, a ver este outro lado que nós, às vezes, não vemos, e, e não tem mal, não vemos porque, porque estamos preocupados com outras coisas. Mas é importante sabermos. mas, tem que haver uma lógica mais colaborativa de ser ok, quem está no terreno, até ouvir quem está no terreno, ser como é que se pode ajudar, como é que nós aqui podemos fazer a diferença. Há um fenómeno, hoje nas empresas, que chamava, ontem falávamos sobre isso numa conferência do BCSD, The Great Resignation. Uhum. Há um fenómeno das gerações Maelena e Estarem a abandonar os seus empregos exato, convencionais, porque não sentem propósito, não têm o um imã de alguma coisa maior do que apenas estamos ter... Estamos a falar de números absurdos. Exato, por isso de é de que é The Great de... Resignation, é, por por isso é que é um fenómeno. É. Já estudado, enfim, dos dois lados do Atlântico. E, portanto, e não só, mas uh, para além disso, e, portanto, sem dúvida que as empresas hoje tinham interesse financeiro de fidelização de clientes, mas de retenção, atração de talento, quer dizer, que é o capital-chave das empresas, uh, e, e depois uma questão de gestão de risco óbvia também, claro, quer dizer, hoje arruína-se a reputação de uma empresa com um tweet, uh, uma reputação que levou anos e anos a construir, porque a empresa não se portou bem do ponto de vista ambiental ou social ou que quer que seja, arruína-se isso com um tweet. E, portanto... Para além da sustentabilidade, se nós otimizarmos os recursos, também poupamos ao fim do mês. Para além de todos os private equities e subsídios, portanto, as razões hoje são mais do que muitas para as empresas. As relações de bonding com as comunidades, com os stakeholders, o capital social que isso traz, o goodwill. Hoje não faltam argumentos para as empresas fazerem essa transição. Falta só. Bom, acelerarmos um bocadinho mais não sei, isto, não é? As razões são Sim. mais do que muitas. Gostei dessa expressão. Sim, e gostei também pode ah, estar aqui às vezes ficamos contagiados nestes mitos, ficamos um bocado intensos e tal. O que eu estava a dizer antes, todos nós somos oh, pais, temos, temos temos temos temos sobrinhos e tal, e obviamente, as novas gerações, queremos passar um bocadinho essa mensagem. E acho que essa resignação que falou é algo que já é uma boa mensagem, não é? Porque hoje em dia, que a gente, já não podemos só preocupar-nos com a nossa vida financeira, a nossa saúde física e mental, ter o nosso. a tentar ter a nossa, vez, a nossa vida espiritual, valorizar isso um bocadinho também. Sermos afiliados ao nosso partido, ao nosso clube, por mais que nos já começamos come a pedir. <risos> temos também um, um lado que também temos a nossa a causa que queremos abraçar. Quer dizer, já não dá, não acho cada vez fica mais difícil falarmos como uma mesa de café, e depois cada um vai para o seu sítio e como ninguém faz muito um de nada. Zero é fica difícil, não temos também algo, uma causa por qual é diferente que possa ser. Aqui abraçar, né? podemos trabalhar mais no lado da de eco, de eco, de de ecologia, ecologia no lado mais da assistência humanitária, na cooperação ao desenvolvimento, no lado de, de, também de termos mais responsa responsabilidade social nas empresas e tudo mais, pedir mais aos nossos governantes também, que, que é um fator aqui de mudança. Eu acho que aqui é que a mensagem positiva é aquela, por exemplo, organizações como a Médicos Sem Fronteiras, já que uma organização financiada 97% por pessoas e familiar. E, e famílias, pessoas individuais, que fazem com que essa manifestação de solidariedade de, de, de, uma, certa, de uma certa área do planeta se transfira para os sítios onde estamos, não é? Isso aí também, eu acho que eu gosto de o pôr assim, nós somos uma manifestação de solidariedade de um sem número de sócios e associados, de pessoas que colaboram com os seus fundos, para que possamos fazer como eu disse, cerca de 800 mil treinamentos ao ano, em locais onde realmente a vida é, é é um desafio. E, por fim, também, acrescentar aqui o ponto de que fazer isso já é é, é bom, é um bom trabalho, e, e, e quanto mais estejamos a fazer isso, melhor será esse trabalho. Uh, por fim, também há uma possibilidade de nós mesmos, com o nosso próprio trabalho, dedicamos a nossa vida profissional a fazer isso. Que também é um outro desafio, não é? Que é, por exemplo, nós, médicos, enfermeiros, coordenadores da logística, staff de administração e de recursos humanos, também que se dedique, na parte na sua vida profissional, a trabalhar nestes lugares. Foi um bocadinho a minha experiência. E eu, obviamente, desenvolvendo a sua atividade profissional. Um, trabalho nestes locais, isso também já é para mim um mérito suficiente, aplicar um bocadinho da nossa vida, durante tanto tempo, para trabalhar em benefício destas comunidades também é algo que, que, que, nos, que nos agradece e que, e que nos faz também sentir orgulhosos deste caminho que podemos dar. Estas vidas alternativas acho que é quase uma missão que nós temos também, passar às novas às novas gerações e às nossas famílias e também a tudo aquilo que, que passa, quer dizer, já não dá... Sure, um why, why join the Navy when you can be a pirate? Exatamente, já <risos> já não dá, ficarmos já um bocadinho nesta... temos que... que que abraçar como voluntário, como trabalhador humanitário, como ativista como ecologista, temos um bocadinho de já ter essa, essa, essa noção em, em nós temos mesmos temos que ser todos os dias ativistas no fundo temos é também isso, não é? que abraçar é, é, é uma causa isso, como a Laura acho. dizia, é, por exemplo na, na, nas nossas empresas tratarmos muito bem os colaboradores e as pessoas que estão connosco e, e promover isto uh, porque às vezes também é preciso ficar claro, não é, não é preciso de repente todas as empresas dedicarem-se a causas um, ecológicas por si, não é? É possível fazer este trabalho em prol do ambiente em todas as áreas em que nós trabalhamos uhum. em prol do ambiente e em prol da sociedade porque como já percebemos não é? Isto, é um, isto, isto, está tudo, isto está tudo ligado e portanto isto é, também é bom que fique claro para de repente não parecer que estamos aqui só a dizer que toda a gente tem que um, trabalhar com causas ecológicas mas, mas no fundo é isto é promover o bem-estar das pessoas uh, o, o, tratar bem os trabalhadores reter o talento para não termos os despedimentos em massa, que talvez seja bom para agora uh, refundarmos o um modelo de trabalho. Uh, ontem, aqui, num, num painel, uma das, uma das oradoras dizia eu acho que nós íamos todos trabalhar menos. Era o desafio que ela dizia, todos trabalhar menos e pensar mais e olhar mas, mais mas, e Já falo muito na Europa dos quatro dias, da segunda yeah. de 4 dias. Exatamente. E, portanto, se calhar, também são estas oportunidades de, de repensar que não somos menos eficientes, não somos... Menos, menos eficazes portanto eu acho que fica, ficam aqui os desafios nós estamos com o tempo contado eu estava ali a ver o nosso, o nosso painel analógico, vocês não estão a ver que ele é muito analógico, Sim. só parece para mim é muito especial um, obrigada pelas vossas reflexões que durariam um dia inteiro porque agora podíamos ficar aqui de facto a falar do globo e de, e de como tudo isto é tão importante para nós, nas empresas, nos governos um, nas nas ações mais humanitárias a Norte e a Sul, e falta-nos conhecer tanto portanto teríamos tanto que aprender uns com os outros. Obrigada a quem nos esteve a ouvir desse lado. Vou recordar que o nosso ilustrador, o Carlos fez ali um o Carlos Martins, fez ali um, um no fundo um wrap-up, um sumário daquilo que foram as principais ideias de que nós falamos aqui, que vale muito a pena até para nós levarmos para casa, fica mais fácil nos lembrarmos uh, de quais são as, as chamadas, chamadas de todos. atenção que, que devemos levar e recordar também que amanhã temos nova mesa redonda, continuamos até domingo, aqui com a La com Rua Merlin, esta iniciativa da Green Week, que começou na segunda-feira termina na próxima. Mas temos que fazer um apelo, Black Friday, para não irem às compras necessariamente. Exato. Não, não podíamos sair sem fazer esse apelo. É verdade. Hoje não. é Black Friday, porque, porque é hoje é ainda hoje, por Eu é hoje. Mas nós estamos aqui e nós estamos a ir às compras, estamos Exato. a portar lindamente. Portanto, é isso. <risos> e se forem às compras, produtos ecológicos já agora, com menos impacto para o ambiente e aproveitando aqui o desafio da Laura, que eu nunca me tinha lembrado, despejem as vossas garrafas nas árvores. Podemos continuar, não é? Sim, mesmo sim. Mesmo no inverno. Porque tens havido o quê? Três dias? Portanto, então... podemos continuar isto. É para continuar, sim. As garrafas nas árvores, queremos todas cidades mais verdes. Obrigada a Muito todos. Obrigado. Até amanhã. Obrigada. Obrigada sobre a ontem. Foi, tiveste lá? Não, só ontem. Ah, cara. Um, ok. ah. Está super interessante. Foi foi.